Aí a sala do Xandão, sala do Xandão, que foi pro paparro, arregaçou tudo, viu? Só pro pau. Nada, tem que até Aí. Olha a salinha deles, viu? De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 Olha a aí, jantar, bolacha. até bolacha? Obrigado. Pega aí, pega aí, pega aí. Que... Até bolacha tem! Tira mais Deixa aí, É o chegou!